Neste vídeo, tratamos de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Eu apresento aqui, em algum detalhe, aquele que eu chamo de princípio da indução estrutural, que eu associo às álgebras livremente geradas. Recorde que em uma álgebra livremente gerada, cada objeto tem uma única história de construção. Assim sendo, uma função sigma, que recebe, digamos quatro argumentos, ao receber objetos que já tenham sido construídos antes, digamos, A1, A2, A3 e A4, produz um novo objeto que nunca foi produzido antes e que só pode ser produzido de uma única maneira. Faz sentido aqui pensar, portanto, que cada um dos componentes dessa operação é um objeto mais simples do que o resultado da operação. Assim sendo, direi aqui que A2 é mais simples no contexto do conjunto S indexado B ao qual todos esses objetos pertencem do que qualquer objeto que tenha na sua construção feito uso de A2. Posso pensar nessa relação como uma espécie de relação de subarvoridade própria. Subárvores são mais simples do que árvores para cuja composição elas contribuíram. Um ramo com todos os seus galhos é mais simples do que a árvore da qual ele fazia parte. O fecho transitivo dessa relação de subarboridade será, se eu estiver correto, uma relação bem fundada. Se cortarmos muito fundo numa árvore, chegamos na sua raiz. A tarefa que eu deixo agora aqui para vocês é pensar exatamente em como esta relação bem fundada pode ser usada para fazer indução bem fundada. Não é difícil. Se a álgebra B caligráfico é, de fato, livremente gerada, e podemos, assim, impor uma relação bem fundada sobre ela, usando a ideia de subarvoridade, podemos agora dar atenção justamente aos construtores dessa álgebra e promover demonstrações por indução nas quais... Os elementos mínimos da relação bem fundada aparecem no passo base e no passo indutivo temos tantos casos a considerar quanto construtores interpretando símbolos da assinatura. A ênfase agora aqui, portanto, não é em qual etapa da construção bottom-up esse objeto foi produzido, mas sim em como esse objeto foi produzido. O domínio da álgebra não é tão importante quanto as operações que impõem estrutura sobre esse domínio.